Na sutura suspensória, a gente entra com a agulha em uma papila. Passa com a agulha por baixo do ponto de contato. Sai com a agulha na outra meia e repete o que fez na outra papila, ou seja, entra de epitélio para conjuntivo. Volta com o fio sem transfixar nada e sai com o fio pela me pela meia onde a sutura começou, fazendo o um nó por vestibular, como vocês estão vendo aí no vídeo.